Bom dia companheiras, bom dia companheiros, estamos aqui hoje nesse dia nublado, aqui na zona sul, na periferia de São Paulo, onde é o nosso lugar, onde é o lugar do PT, e nós estamos muito felizes aqui de estar hoje, podendo receber companheiras muito importantes para a gente, para a nossa história, e quem está que a nossa vereadora, Dindu, a companheira Rosângela está por aqui, queria pedir que ela vinha aqui para o palco junto com a gente, e... Hoje nós estamos recebendo aqui conosco a nossa companheira ministra legítima, ministra legítima de Política para as Mulheres, a companheira Leonora Menicucci, que recebeu da presidenta Dilma, a presidenta legítima eleita desse país, a tarefa de conduzir a Política para as Mulheres. Então eu vou passar logo aqui para a nossa companheira Leonora para ter um recadinho muito importante para dar para a gente, né Leonora? Obrigada por você ter vindo. Bom dia companheiras, companheiros, bom dia Débora, bom dia a todas as companheiras que estão comigo aqui nesse palco. Quero cumprimentar todas e todos e dizer o seguinte, o prefeito dessa cidade que está entregando São Paulo das empresas privadas, não quis fazer a inauguração desse viaduto Marisa Letícia. Porque ele dizia, ele disse que a Marisa não tinha representatividade na cidade de São Paulo. Então não merecia mentira, mais uma mentira deslavada que ele fala. Ela não representa para a elite dominante desse país que deu o um golpe em 2016, que tirou os direitos de trabalhadoras e trabalhadores e agora condenou o nosso presidente, o maior líder popular desse país, há 12 anos. É isso. Não gosta de pobre, não gosta de trabalhadora e nem de trabalhador. Marisa Letícia tem uma história das lutas revolucionárias deste país. Na, eu conheci pessoalmente e fui amiga da Marisa Letícia. Nas greves do ABC, Marisa Letícia era a grande guerreira que segurava as greves dos metalúrgicos, dos trabalhadores do ABC. Marisa Letícia foi aquela mulher que sabia que o lugar da mulher é aonde ela quiser Marisa Letizia tem uma história de contribuição para a democracia no nosso país Marisa quando foi primeira dama desse país com muito orgulho e muita legitimidade ela soube desempenhar o papel de primeira-dama No silêncio De uma grande mulher O silêncio dela Representou mais do que Qualquer fala De qualquer outra Primeira-dama Porque Marisa Letícia Era bela Era da luta Era da guerra E era da rua Há um ano atrás a elite brasileira, por meio da Lava Chato, contribuiu essencialmente para a morte dessa grande mulher. E Marisa Letícia hoje, um ano da sua morte, recebe, Marisa, todas as nossas homenagens, todas as homenagens das mulheres paulistas e paulistanas, pelo que você foi e pelo legado que você deixou. E hoje, tenha certeza, Marisa, que de onde você estiver, que nós não abandonaremos o seu grande Lula, que é o Lula do Brasil. Nós estaremos nas ruas até que a democracia volte nesse país. E não permitiremos que a pena do presidente Lula seja executada. Executada, tenha certeza disso. Eu fiz questão de passar aqui, de estar aqui. Eu agora vou para um outro evento que é a abertura, o lançamento de mais um comitê de mulheres, juristas, artistas, intelectuais. Em defesa da democracia e do Lula Então, amigas e amigos, companheiras e companheiros A praça é nossa A rua é nossa Marisa Letícia, presente Responda comigo Marisa Letícia, presente Marisa Letícia, presente. Marisa Letícia. no coração de Obrigada, nossa ministra legítima Ministra legítima desse país Companheira Leonora Menicucci É sempre bom estar aqui com você É sempre ótimo ter sua presença com a gente porque nós sabemos que você é uma mulher de luta Sua história de quem enfrentou a ditadura De quem enfrentou o machismo De quem enfrentou o sexismo De quem conseguiu mudar a vida das mulheres desse país vocês vão lembrar que, como durante o período que a companheira Leonora era ministra, que nós aprovamos a prova, PEC das domésticas, que deu direito para que as mulheres trabalhadoras domésticas puderem, pudessem ter direitos trabalhistas então é uma honra poder estar do seu lado E Eleonora, o companheiro Suplicy nosso vereador e senador disse que quer falar uma palavra para você então eu vou passar aqui exatamente para o nosso senador Eduardo Suplicy Débora, muito obrigado, muito bom dia a todos os queridos companheiros, todas as companheiras do presidente Lula, da companheira Marisa Letícia. Tão bom é que nesse dia em que, por iniciativa do vereador Reis e de todos nós, vereadores, que afirmamos com ele essa proposição para que este viaduto novo, Tão importante na ligação das vias da Roma Sul, da Limita Luiz Gusquem, nosso grande companheiro, e também de, no caminho para a Estrada do Mirim, tá, Aumentar o som. De vocês aqui quase todos os dias eles estão. Quero convidar o vereador Reis. Reis, vem aqui logo porque para. A nossa querida Eliana Menicic, ministra da pasta da mulher nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma Rousseff, ela veio aqui e precisará logo sair para outra cerimônia em que vai ah, estar inaugurando um comitê das mulheres em favor tanto de Lula como de Marisa Letícia. Eu quero dar aqui o meu testemunho sobre como a Eleonora Melicute tem sido uma guerreira formidável, sempre ao lado do presidente Lula e da nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Ela está sempre defendendo as nossas proposições, melhorando a condição da mulher e ao longo de todos esses anos de mandato do Partido dos Trabalhadores. Eleonora Menicucci é uma pessoa indispensável para todos nós, seus companheiros e companheiras nessa luta. E nós vamos levar adiante esse seu legado, tanto da Marisa Letícia quanto do presidente Lula, que queremos que esteja disputando a presidência da República em 7 de outubro próximo, pois essa é a grande vontade do povo brasileiro, novamente termos Lula como candidato à presidência e ele teria sempre ao seu lado a força da querida Marisa Letícia, que conforme a Eleonora Menecuti aqui relatou, e eu fui testemunha de quando Lula e 12 outros companheiros foram indiciados na Lei de Segurança Nacional, chegaram a ficar detidos ali no DEOPES, quando marido Letícia convidou a todas as companheiras, esposas de trabalhadoras e trabalhadores metalúrgicos para saírem lá do sindicato, encaminhada até a Igreja Matriz de São Bernardo do Campo. E tantas vezes Marisa esteve ao lado de Lula, dando força junto aos seus filhos e se constituindo numa família maravilhosa. E por isso ela muito contribuiu para que o Lula pudesse realizar todas as ações que fizeram o presidente mais popular da história do Brasil. Querida Eleonora, você merece um beijão e um abraço de todos nós aqui. Felicidade para você. Vamos continuar na luta com o Obrigada, companheiro Cucliti. A companheira um guerreiro está sempre presente aqui nas lutas da periferia, né, companheiro Suplicy? É sempre bom estar aqui do seu lado. Eu queria aproveitar para anunciar algumas pessoas, algumas presenças ilustres que a gente tem aqui. Obrigada, Eleonora. A companheira Eleonora está indo para um ato agora, uma reunião de juristas, né, em defesa da democracia. Foi muito bom estar com você aqui, Eleonora. É, anunciar algumas presenças e já pedir para vir aqui para o palco fazer, fazer fala. Então vou chamar aqui o nosso companheiro deputado estadual Barba, o companheiro Reis, vereador Reis, que é o autor do projeto de lei que denomina o viaduto Marisa Letícia e o companheiro Rui Falcão, ex-presidente nacional do PT. Também aproveitar para anunciar a presença das companheiras do coletivo municipal de mulheres, a Adriana, a Vilma Rosa Iraneide é, anunciar também da Executiva Municipal o Tagá, o Laércio, a Layane, que é do diretório municipal, e a gente já está aqui com os presidentes zonais da Zona Sul, o Oswaldinho, que é o presidente do Cidade de Mar, o Tião, que é o presidente do DZ de Santo Amaro, o Parnito, que é o presidente aqui do Campo Limbo. A Maria Rocha, nossa presidente da Capoeira de Socorro, e o Marrom, que é o presidente do PT de paredeiros. Nós combinamos aqui que esse ato vai ser um ato com paridade. Então nós vamos intercalar as falas de mulheres e homens, porque nós lutamos por justiça todos os dias. Então justiça, e a gente tá por justiça, está por direitos, significa a gente ter mulheres protagonistas e mulheres com... É, com direito à voz nos espaços públicos. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com a nossa companheira, companheira Rosângela, que é vereadora de Imbu, uma mulher que nos representa no parlamento, esse parlamento tão machista e elitista. Então, queria passar agora a palavra para a companheira Rosângela. Obrigada por ter vindo. Bom dia, companheiros e companheiras. Hoje é uma data histórica para a gente, é, para nós mulheres, inauguração... Adulto, em nome da Marisa, Letícia, uma grande companheira, militante, que representou muito bem as mulheres. Ela que fundou, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. O lugar da mulher onde ela quiser e onde eu quero estar na é política defendendo os direitos das mulheres. E para mim é uma honra poder ser vereadora pelo Partido dos Trabalhadores Representando e lutando na cidade de Artes por nossos direitos E se Deus quiser nós vamos lutar e unir essas mulheres para cada dia mais estar na política Eu tenho certeza que é aí que a gente vai conseguir mudar a nossa história Eu quero dizer que eu, hoje eu moro num projeto habitacional graças ao companheiro Lula pelo foi o projeto Minha Casa Minha Vida Sou formada e leitos pelo ProUni, Projeto do PT do companheiro Lula Então quantas coisas boas que foram feitas Para beneficiar as mulheres E eu tenho certeza que a Marisa Letícia Esteve sempre ao lado Orientando, porque sempre Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, Marisa Letícia merece todas as homenagens e honras, porque estão tentando destruir a imagem dela, mas nós não vamos deixar destruir. Porque estamos aqui hoje, né, lutando, lutando e permanecendo essa história linda que ela nos deixou. E é um recado pro Dória não precisa da permissão dele para fazer a inauguração não. Nós militantes fazemos, estamos aqui fazendo a nossa inauguração. Luta, companheiros e companheiras, muito obrigada. Obrigada, Rosângela, é sempre um prazer ter companheiras parlamentares, mulheres que inspiram a nossa luta e que nos dão força para seguir lutando. Como nós combinamos aqui, vou passar aqui para a Paulina, então, nossa companheira do Campo Limpo, que é do Diretório Municipal. Alô. Eu pedi para a Débora que deixasse eu falar um pouquinho, porque nós anunciamos nossos presidentes presentes e nós temos o nosso grande presidente do PT da M Mirim, o companheiro Jojão, que é fundador. É, foi filiado no PT no ano de 1982. E ele não está aqui presente por conta que ele está se tratando em casa. Não está hospitalizado no momento, mas está muito doente. E nós precisamos lembrar o Jojão em todos os momentos, em todas as atividades que a gente tiver. Inclusive fazer nas nossas orações, incluir o companheiro, companheiro João e pedir que ele restabeleça a sua saúde com a força das nossas orações. Então eu pedi a palavra para falar do companheiro João, porque é um grande militante, um grande guerreiro, um grande lutador e um grande respeitador do Partido dos Trabalhadores. Obrigada, Débora. E pode continuar as falas. Chama os companheiros o presidente para estar aqui com a gente. Alô, ah. tem que funcionar aqui o microfone, hein? É... Não, os presidentes honestos aqui da Zona Sul estão convocados a estar aqui com a gente, compartilhando e fazendo sua saudação. Eu, como a gente combinou, nós vamos intercalar as falas de mulheres e homens, então eu vou passar aqui já para o nosso companheiro deputado estadual, Teonílio Barba, que muito nos representa lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigado, Barba. Obrigado, Débora. Saudar a Débora, a Rochinha, a Paulínia, cada companheiro e cada companheira aqui presente. Nosso vereador Suplicy, a vereadora Rosângela, falecer o nome, já é, Primeiro, fazer Suplicy um convite a todos os companheiras, todos os companheiros aqui presentes. Hoje, à noite, a partir das 19 horas, será a missa em memória da Dona Marisa, em homenagem à Dona Marisa. A missa de um ano do falecimento da dona Marisa Será lá no Sindicato de ABC Lá onde eu moro, é na nossa casa E nós esperamos, já contamos com essa data de hoje Que não é só uma missa em homenagem à dona Marisa Mas faz parte de um calendário de luta em defesa da democracia Na radicalização da democracia, em defesa da candidatura do nosso companheiro presidente Lula então nós temos essa data de hoje que é o dia 3 a partir das 19 horas, temos aí, bota na agenda de vocês dia 7 também semana que vem às 19h nós vamos fazer uma assembleia popular na rua para debater o tema da previdência da reforma trabalhista de todos os ataques que os partidos de esquerda estão sofrendo nesse país no dia 19 de fevereiro é um dia de luta nacional, um dia de greve geral contra a reforma da Previdência que eles vão, ter, vão tentar votar no dia 20. Então esse é um calendário que nós tiramos junto com a macro do PT do ABC, junto com o movimento sindical, junto com os movimentos sociais, junto com a central de movimentos populares, junto com o nosso povo. Então, a gente... A partir do julgamento combinado com o restaurante 5 Estrela, que fizeram lá no TR, TRF4, nós precisamos ter um calendário de luta muito intensa. Nós temos que incendiar o Brasil na luta, para garantir que com o nosso poder de mobilização, o presidente Lula possa ser o nosso candidato. E é justo essa homenagem aqui à dona Maria Letícia. Essa caminhada que o citou, quando o Lula estava preso, ele vários dirigentes de cal, a dona Marisa liderou com as mulheres metalúrgicas do ABC e todas as mulheres da sociedade. Nós temos certeza que uma parte responsável da morte da dona Marisa foi a grande imprensa, foi a direita assim, é, é, é, irracional desse país e principalmente desse estado de São Paulo. Então a homenagem aqui, colocar o nome da Dona Marisa, independentemente do prefeito Quero parabenizar aqui a bancada de vereadores do PT, mas o deputado, o vereador Reis Que está aqui presente, está por aí no meio, movimentando as bases Mas que é o proponente do projeto Então nós não precisamos da autorização do Dória Nós sabemos fazer luta, sabemos fazer organização e sabemos fazer mobilização Agora companheiros e companheiras se nós não estivermos preparados para incendiar esse país, do ponto de vista da luta política, nós podemos ter risco de ter que assistir o presidente Lula ser preso. E nós não podemos admitir isso. O Lula, eu conheço, da minha casa, na casa dele a pé, é 20 minutos. A, do sindicato, na casa dele a pé, é 7, 8 minutos. Então ele mora num apartamento, não é dono de triplex, o triplex está no nome da OAS, está patrimoniado na massa falida da OAS. É uma sacanagem desse poder judiciário. Parte desse poder lá. Curitiba e o Rio Grande do Sul é um julgamento combinado onde em nenhum momento se analisou qualquer coisa do processo. Analisou, foi a defesa do Sérgio Moro. Esse foi o grande resultado do julgamento lá do trf 4 Mas vamos à luta, porque só com luta... Quem luta pode perder, mas quem não luta já perdeu. E nós jamais vamos parar de lutar. Um grande abraço. Obrigada, deputado estadual Tonílio Barba. É sempre um prazer estar aqui do seu lado. Companheiro que é resistente lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Chegou outro deputado estadual nosso aqui, o companheiro Zé Américo. Queria pedir para o Zé vir aqui com a gente. O Zé, o companheiro Tonato, que é o líder da bancada do PT na Câmara de Vereadores, para vir aqui com a gente. É, a gente estava aqui conversando, o companheiro Oswaldir que é o presidente do PT da Cidade de Ademar, junto com o Tião, vieram aqui e falaram pra gente que o ato de hoje é um ato que tem que ter o protagonismo das mulheres. Então que eles estavam abrindo mão da fala para que a companheira Maria Rocha representasse os diretórios aqui da Zona Sul. E é isso, gente. Se a gente quer transformar a sociedade e se a gente quer dar protagonismo para as mulheres, passa também por a gente entender que em alguns momentos a gente vai ter que fazer renúncia da nossa fala, que os homens vão ter que fazer renúncia da sua fala, que os homens vão ter que abrir espaço para as mulheres, porque isso tem a ver com solidariedade. E solidariedade é um valor de esquerda fundamental que, para quem atua nos movimentos sociais e nos movimentos populares. Então eu queria pedir para os companheiros uma salva de palmas para os presidentes zonais aqui da Zona Sul, que abriram mão da sua fala, para que a companheira Maria Rocha os representasse aqui no palco. Então passe imediatamente para a nossa presidenta do da Capela do Socorro, companheira Maria Rocha. Muito obrigada, minha companheira secretária, Débora Pereira. Bom dia a todas as companheiras e companheiros aqui presentes. Neste dia que nós, mais um dia de outros e tantos que nós vamos continuar fazendo, nós estamos aqui para fazer esta grande homenagem à nossa companheira Maria Letícia. Uma companheira que tem história, teve história na luta das mulheres, do direito de igualdade e de oportunidade, tá certo? Este movimento nasceu lá em São Bernardo do Campo, onde é um berço do Partido dos Trabalhadores e é por isso, companheiras e companheiros, que nós queremos deixar, nós enquanto mulheres, nós enquanto companheiros também, que aqui estão presentes, esta grande homenagem, esta grande guerreira que Deus a recolheu porque ela sofreu, sofreu, foi perseguida. Mas nós queremos deixar claro que a luta de Marisa Letícia é a nossa luta. A luta da nossa companheira Maria Letícia, ela vai continuar por cada uma de nós. Homens e mulheres, jovens, aonde nós estivermos Esta luta vai ter que continuar Porque essa luta, Marisa, ela não foi só sua Ela sempre foi nossa E é por isso que nós vamos dar continuidade a essa luta só, Não só aqui em São Paulo, mas no Brasil e no mundo Porque é onde tem uma mulher guerreira aonde tem uma batalhadora, lá existe a organização e a luta das mulheres, tanto em São Paulo, quanto no Brasil, como no mundo. É por isto que nós teremos que ter isto muito bem claro. A nossa luta não encerra hoje, a nossa luta ela continua, porque nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de direito, de igualdade e de oportunidade em todas as instâncias, seja no local de trabalho, seja nos partidos, seja no sindicato e seja na sociedade. Esse é um compromisso que tem que ter entre nós, homens e mulheres. E é por isso, para encerrar, eu quero deixar, quero pedir aqui uma grande salva de palmas por esta nossa luta pela nossa companheira e por essa homenagem Marisa Letícia Você está presente Sempre, hoje E vai continuar a nossa luta Muito obrigada Obrigada, Presidenta Maria Rocha Essa mulher que tem A sua militância no Sindicato dos Químicos Uma sindicalista que tanto nos representa Uma mulher que nos dá orgulho Que nos inspira A gente está recebendo aqui o poeta Casulo, Que pediu para fazer uma poesia Para a companheira Marisa, não é isso? Pode vir aqui Vou fazer uma poesia aqui, pra... porque a cultura é uma forma gostosa da gente conseguir lidar com as dificuldades da vida, né? A poesia, ela nos inspira. Então, vou passar aqui pro Casulo. Bom dia, companheiros. Satisfação estar aqui nesse dia de luta, homenageando a dona Marisa Letícia. E essa poesia, eu fiz e recitei de muitos saraus aqui da periferia, especialmente no salão da Cooperifa, de uns 15 anos, que é um sarau que tem aqui no Bato do Zé Batidão, aqui de Chacra Santana, que é uma das grandes, um dos grandes movimentos culturais aqui da região. E eu tenho orgulho de dizer que faço parte do sarau da Copeifa há 15 anos, também sou fundador do Sarau Clamart, e também ajudo o Tião no Sarau dos Trabalhadores. Vocês estão convidados aí no Sarau dos Trabalhadores, que está acontecendo, que é em defesa da democracia, que é ali no Santo Amaro. Eu sou um dos caras que ajudam o Tião a organizar. Eu quero fazer uma poesia aqui, que eu fiz na época que a Dilma estava sendo ameaçada do golpe. E o golpe acabou acontecendo e a poesia continua atual Que chama Personagens do golpe versus democracia É mais ou menos assim Se você não teme o Michel Com seu alcunha golpista Saiba que o Jumá Mendes e que o Paulinho Está dando uma força para cair mais neves Nas vidraças embaçadas Dessa míope burguesia brasileira Que só enxerga seus próprios umbigos para que os idiotas não se avestem na moral fantástica da história fascista, assigindo sigilo para a lista do que vazou na internet. Pergunto a vocês o que diria sobre o assunto o mestre Betold Brecht. escaf Os escaf escarafucha a história e verás que esse filme é velho, que só muda as personagens, exceto a família pré-salmarinho, descendo serra, ao mais baixo nível do entreguismo, só para relembrar o tempo em que a sigla FHC significava Fome Humana Constante. Lula lá no horizonte, ainda há uma estrela chamada esperança, se o sindicalista indicado a ministro assumisse. Mas seus opositores queriam mesmo é que ele sumisse no calabouço de um cárcere. Acorda, periferia! Deixa de ser PST besta. Não sejam Fiesp. Sejam fiéis às causas trabalhistas. De uma vez por todas, de uma vez por todas, de uma vez por todas, precisamos defender a democracia. Valeu, obrigado. Obrigada, companheiro. Eu queria aproveitar aqui essa deixa da, da poesia e chamar o nosso deputado Zé Américo. Zé Américo, você pode dar um recado aqui pra gente? Nosso outro combativo deputado, alô, alô. lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom, é, pessoal, bom dia a todos e a todas. Bom dia, Débora, está apresentando o ato. Queria, em primeiro lugar, saudar todos os companheiros aqui presentes. A Raquel Osvaldeiro, Rui Falcão, vários companheiros. O companheiro Alfredinho, que está chegando ali. O companheiro Jair Tato. O companheiro Suplicy. Alô, Suplicy. Companheiro Suplicy. Quero dizer que eu fico muito feliz. O companheiro Paulo Reis, que é a pessoa que tomou a iniciativa de propor o nome da Marisa Letícia para esse viaduto, né? Queria deixar aqui os parabéns para o Reis, para toda a bancada do PT que votou nesse projeto, que ajudou o Reis a aprovar esse projeto. Mas é o seguinte, a homenagem à dona Marisa Letícia, ela é importante, além das qualidades pessoais da dona Marisa, que eu conheci muito bem, principalmente nos anos 80, quando eu trabalhei com o presidente Lula, anos 80 e anos 90, de uma boa mãe, de uma boa esposa, uma militante abnegada, dedicada à causa dos trabalhadores, à causa do povo brasileiro. Para além das qualidades pessoais da dona Marisa Letícia, nós temos o fato de que ela foi uma vítima da perseguição que o presidente Lula, e a família Lula vem sofrendo no nosso país nos últimos anos. A Marisa não resistiu à pressão sobre seus filhos. Todos seus filhos foram escrutinados, tiveram as vidas devassadas e não se encontrou absolutamente nada. Um uma revista, uma revista como a, a Isto É, como a revista Época, como a revista Veja várias e várias vezes inventaram histórias, como a revista Stueta inventou nesse final de semana, para instigar, para desgastar, para atacar a família do presidente Lula. Esse é um método norte-americano inventado pela CIA, de que você, para desestabilizar uma liderança política muito importante, você ataca a família, ataca o filho, ataca a esposa e assim por diante para que a pessoa se sinta abalada e não consiga ir em frente. O presidente Lula, na minha opinião, cresce a cada momento porque ele não só resiste aos ataques que são feitos a ele, como os ataques que são feitos à sua família, principalmente nos últimos anos, contra a dona Marisa Letícia, que morreu muito, mas muito em função desses ataques, dessa perseguição nós estamos num momento difícil da, da luta política no nosso país. O judiciário em vários países da América Latina está substituindo o exército aquele papel que nos anos 60 e 70 tinha um exército que dá golpe de estado, que criar dificuldades para os governos democráticos, hoje é hoje é desenvolvido pelo exército. Vocês podem ver que na Argentina estão tentando incriminar e prender a Cristina Kirchner. Derrubaram, através de um golpe de Estado, Justiça e Parlamento, o presidente do Paraguai e assim por diante na América Central, América Latina, o Judiciário ocupa o papel de gendarme. De gendarme. Ocupa o papel de gendarme, de polícia do imperialismo né? Vocês não têm nenhuma dúvida de que a operação Lava Jato Da mesma forma que a operação que levou ao golpe militar de 64 Foi monitorada pelos americanos Da mesma forma que aquilo foi monitorado pelos americanos A operação Lava Jato foi monitorada pela CIA, pelos norte-americanos a presidente Dilma foi avisada de que o golpe de Estado no Brasil estava sendo engendrado, engendrado pelas autoridades americanas, ela estava sendo espionada, outros presidentes latino-americanos estavam sendo espionados, até a primeira-ministra alemã estava sendo espionada e o um golpe contra a presidente Dilma foi trabalhado a partir dos Estados Unidos. A operação Lava Jato tem sido monitorada e controlada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né, que trabalha com o Moro, que trabalhou com o Janot e que trabalha com várias instâncias do Judiciário Brasileiro. Criou-se um estamento de gente privilegiada, de gente que esqueceu a lei, de gente que esqueceu o povo, que tiveram a pachorra de no dia 31 fazer uma manifestação em Brasília. Os juízes e os procuradores... Os salvadores da pátria foram fazer uma, uma manifestação em Brasília porque eles querem ganhar mais que 34 mil reais, que é mais ou menos o teto do funcionalismo público. A cara de pau chega às últimas consequências. Recebem auxílio-aluguel, recebem vários e vários penduricalhos, acabam tendo salários de 60, 70, 80 mil reais. Pois é, esse estamento, esse setor, essa categoria é manipulada pela direita brasileira, é manipulada pelo imperialismo norte-americano e é por isso que nós estamos sofrendo essa perseguição. Não é possível vencer a força do povo, apesar de tudo. Apesar da perseguição, o presidente Lula se destaca nas pesquisas de opinião, o presidente Lula reage, nós vimos aqui para comemorar o viaduto da dona Marisa Letícia, no Brasil inteiro, na cidade de São Paulo em particular E no nosso estado e no Brasil inteiro A reação é sentida nas ruas Me comunicava o vereador William de Sumaré Que em Sumaré nós já temos oito comitês pela democracia Defendendo a democracia a candidatura do presidente Lula Na região Hortolândia mais quatro ou cinco comitês e assim por diante o Brasil já tem 4 a 5 mil comitês de defesa da democracia. Nós vamos vencer essa luta porque nós estamos do lado do povo. A candidatura do presidente Lula é irreversível porque o povo assim o quer. Porque nós precisamos voltar a ter direito nesse país. Precisamos revogar a legislação trabalhista, impedir a reforma da Previdência, recuar na legislação do, da terceirização que é uma lei absurda, voltar atrás dos leilões do pré-sal que estão entregando o pré-sal a preço de banana para o imperialismo norte-americano. Um grande abraço para todos vocês, meu companheiro. Viva a Lula, presidente! Viva a dona Marisa Letícia! Cadê o Alfredinho? Obrigada, Zé Américo, é, nosso deputado estadual. É, aqui intercalando as nossas falas aqui entre mulheres e homens, eu vou passar aqui para a companheira Raquel, do Movimento de Saúde aqui da região, e na sequência já vou passar para o nosso companheiro Rui Falcão, que foi presidente nacional do PT. Bom dia! Bom dia, povo de luta! Eu quero parabenizar esse povo que está aqui hoje, né, representando nossa região sul nessa homenagem maravilhosa a Marisa Letícia, não só porque ela é esposa do Lula, do companheiro Lula, e foi vítima do golpe que todos os trabalhadores agora estão sofrendo sem emprego, sem salário e, com, e sem previdência, mas porque ela foi uma lutadora desde o início do PT, ali em São Bernardo, e em particular na luta das mulheres porque a Marisa Letícia foi a organizadora junto com outras mulheres da organização das mulheres dos metalúrgicos quando os metalúrgicos foram presos entre eles o companheiro Lula na década de 80 no início de na ditadura militar porque ele defendia um salário digno para a classe trabalhadora. E a Marisa Letícia organizou a passeata das mulheres. Então eu quero aqui também saudar a todas as mulheres aqui presentes. E aí, mulherada? Estamos aqui, as mulheres, defendendo né, e fazendo essa homenagem a Marisa Letícia. E essa homenagem, companheiros e companheiras, faz parte da nossa luta pela democracia, para que a gente tenha direito, para que o povo tenha direito a votar em Lula presidente nas eleições de outubro. É isso aí. Bom dia à luta. Brasil, urgente. Lula presidente. Brasil, urgente. Lula presidente. Obrigado, companheiros. É o Rui agora. Oi. Está funcionando uh... o microfone, não. Uh... Tá funcionando o é. Obrigada, Raquel. Eu vou passar aqui para o nosso companheiro Rui Falcão, que foi presidente nacional do PT. Eu tive o prazer de ser da direção nacional e ser presidida pelo companheiro Rui Falcão. Bom dia, companheiros e companheiras. Queria saudar companheiro Paulo Fiorillo, em nome dele, como presidente do PT, saudar todos os militantes e todas as militantes, em nome do vereador Paulo Reis, que teve iniciativa de dar a denominação desse viaduto para a dona Marisa Letícia, saudar todos os vereadores e vereadoras, a deputada federal Ana Perugini que está aqui no palanque, os companheiros e companheiras das direções aqui da região sul Eu queria cumprimentar vocês Porque vocês sabem que o prefeito de São Paulo O prefeito Coxinha Que quer ser agora governador do estado Proibiu que esse viaduto tivesse a inauguração oficial Como todos os logradores de São Paulo Ele revelou a sua pequenez a sua falta de vergonha, a sua inveja de ter uma pessoa como a dona Marisa homenageada pelo povo de São Paulo. Mas eu já disse e quero repetir aqui, muito melhor que ele não tenha vindo por a mão dele aqui e que esse viaduto seja inaugurado pelo povo da Zona Sul, pela militância do PT que sabe quem foi a dona Marisa. E esse prefeito vagabundo se prefeito Coxinha agora teve o seu selo, a tal da cidade linda, proibida porque ele estava fazendo uso eleitoral da tal da cidade linda. Eu estava vindo para cá e vi um mato grande por aí. Toda a cidade está cheia de mato para cortar, lixo jogado nas ruas, a saúde que ele disse que melhorou. As filhas para exame aumentaram e as filhas para consulta aumentaram. Então, prefeito, aqui é que a gente homenageia a dona Marisa. O senhor não precisa passar por aqui. Aliás, o senhor vem pouco aqui, porque fica viajando pelo Brasil afora e pelo exterior em vez de cuidar da cidade. A dona Marisa merece a sua homenagem, porque ela foi atacada junto com a sua família... Junto com o presidente Lula, que é vítima de perseguição Mas nós vamos dar a resposta Não só garantindo a candidatura do Lula Mas garantindo a eleição do Lula Para retomar o caminho do desenvolvimento Da justiça social e da democracia Que os golpistas acabaram quando derrubaram a presidenta Dilma Então, vamos à luta Vamos manter a nossa mobilização Por grandes mudanças no nosso país e para lutar para melhorar a nossa cidade, apesar desse prefeito que não nos governa, que não faz o bem para a cidade, mas cuida apenas dos interesses dele. Viva dona Marisa! Viva o povo do PT e da Zona Sul! Um grande abraço para vocês! Obrigada, Rui! É um prazer sempre estar com você, te encontrar nos atos. É... Nós estamos aqui também com a dona Edith, da Cooperifa, que daqui a pouquinho vai fazer uma poesia para gente, mas antes da dona Edith... Eu vou passar aqui pra Zéfa, pra Dona Zéfa lá do Promorar, Morar que tá com uma luta lá com o povo do Movimento de Moradia, né Dona Zéfa? Conta eu pra também. gente como é que tá lá, porque esse desgoverno do Dória é maldade atrás de maldade. A gente sabe, eu como conselheira, quatro anos dentro do Conselho de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, eu quero falar pra você que foi o governo de Haddad, a diferença desse governo golpista que está aí. Então eu quero dizer para vocês, que a gente tem muita experiência. A gente sabe quanta gente luta dentro, dentro do nosso governo que eu respeito. E, e estamos aí sempre para respeitar e lutar junto. O desmando é grande. Eu deixei de ser porque essa pandemia ser quatro anos. Eu não sou mais conselheira. Mas não vou abandonar aqueles conselheiros que ele tinha 51 e levou para 25. Que ela vai acabar um conselho participativo, que vigiava, investigava, e o, e o nosso sábio, quanto o de fez de São Paulo, tá? na verdade está aqui, a inauguração desse, dessa obra aqui, em nome da nossa leguísima. E o desrespeito que ele tem com a mulher, o desrespeito, o desmando que ele faz com nós mulheres, dona de casa, salariada, as crianças. Porque ele tá mandando que traça, tá Heraldo, tira daqui do céu para mandar o, meu... o fundão lá do Seragone, que foi mandando... do movimento de moradia eu queria anunciar o, o companheiro deputado Enio Tato, me disseram que está aqui queria pedir para mim fazer uma saudação aqui para gente cadê o Enio? e aproveitar e chamar avisar que tem um carro de um companheiro parlamentar nosso Não me falaram qual é a classe então me disseram que é de algum dos nossos parlamentares que está fechando a casa de alguém então se vocês puderem dar uma olhada qual que é o carro porque deram a notícia pela metade. Qual é a placa? 093. 093 a placa. Eu... Nós estamos recebendo aqui com o maior prazer a Dona Edith, que é uma poeta aqui da Cooperifa, uma poetisa aqui da periferia. E a gente fica muito feliz, Dona Edith, de ter a senhora aqui, porque a gente se sente muito representada pelas mulheres negras da periferia, que... Coloque sua voz, que coloque a sua voz, voz para nos inspirar. Então, Dona Edith, manda um recadinho aqui para gente. É um prazer estar com a senhora. É muito bom estar sempre aqui com a senhora. É, bom dia, povo da periferia. Eu sou da Cooperipa e me sinto muito honrada de estar aqui representando também o PT. Literatura das ruas, Sérgio Vaz. A literatura é uma dama triste que atravessa a rua sem olhar para os pedidos, famintos por conhecimento, famintos por conhecimento, que atravessa a rua sem olhar para os pedidos, famintos por conhecimento, que se abotou das calçadas frias, das seis aulas modernas chamada periferia. Frequenta os casarões, bibliotecas inacessíveis ao olho nu E prateleiras de livraria, onde crianças não alcançam com os pés descalços Dentro do livro, ou sobre o cárcere do privilégio Ela se deita com o viturugo, mas não com os miseráveis Beija a boca de Dante, mas não desce até o inferno faz sexo conservante e rir da cara de Don Quixote. É triste, mas a rosa do povo não floresce no jardim plantado por outro mal Quanto a nós, capitães da areia, amados por Jorge, não restou outra alternativa a não ser criar a nossa própria história, para... a não ser criar a nossa própria... Poesia através da... Oh, gente, eu estou fazendo uma confusão com essa poesia Então eu vou mudar e vou recitar estas mãos Estas mãos, cora, coranina Olhem para estas mãos de mulher roceira Esforçadas mãos caboqueiras Pesadas, de falanges escuta Sem trato, sem carinho Ossudas e grosseiras mãos que jamais calçaram luvas mãos que varreram e coziaram lavaram e estenderam roupas dos varais poparam e remendaram mãos domésticas e remendonas, mãos de semeador feitas sementeiras do trabalho minhas mãos raízes procurando a terra semeando sempre Jamais para elas o júbilo das coletas Mãos tenazes, obtusas, feridas Nas emoções de pedras e tropeço Quebrando as arestas da vida Obrigada pessoal presente, obrigada ao PT Muito obrigada Dona Edith Muito obrigada por a senhora deixar o nosso ato mais leve Com palavras tão bonitas e tão doces é, Eu queria... Aproveitar aqui e passar já a palavra para o nosso deputado estadual, Enio Tato Obrigado, Deborah. Bom dia, pessoal Bom dia a todos, a todas Cumprimentar toda a militância, todo simpatizante A população aqui dessa região, da Zona Sul E falar da felicidade da gente estar nesse ato Homenageando a nossa querida e saudosa Marisa Letícia Parabenizar também Os vereadores Principalmente os vereadores do PT Da Câmara Municipal aqui o Donato o Jair Arcelino, Alfredinho E também em especial Queria homenagear o vereador Reis Que teve essa iniciativa Porque é fazer uma homenagem justa Uma homenagem mais do que justa E eu tenho certeza Que a nossa saudosa e querida Marisa Letícia, está muito feliz com esse ato no dia de hoje. Porque é o povo que ela gostava sempre de estar junto. É o povo que ela gostava de estar reunida, sempre, ao lado daquele que transformou o Brasil, que é o nosso presidente Lula. Aquele que melhorou a vida dos brasileiros. Aquele que foi o melhor presidente de todos os tempos. Mas o melhor presidente, principalmente, para a população mais necessitada nesse Brasil. Foi quando o povo brasileiro teve a oportunidade de melhorar a vida, de participar mais da economia, da política desse Brasil. E Marisa Letícia sempre estava do lado dele, ajudando sempre de lado a lado com ele. Então eu tenho certeza que ela está muito feliz no dia de hoje. E também uma felicidade enorme, eu não sei se alguém lembrou aqui, mas também... Fazendo uma homenagem nesse viaduto que também liga essa avenida Feita pela administração petista, pelo nosso prefeito Fernando Haddad Que também deu nome a um grande petista, a um grande sindicalista Que foi o nosso querido Luiz Guchiquem Que foi iniciativa inclusive do nosso vereador Antônio Donato Aqui com apoio de todos os vereadores da Câmara Municipal Então a gente tem que comemorar e a gente tem que estar preparado, porque vocês percebem o que é essa elite brasileira, o que é que os meios de comunicação e agora também a justiça brasileira é capaz de fazer. Conseguiram condenar pela segunda vez o nosso presidente Lula sem nenhuma prova concreta. E isso são especialistas, o mundo todo está vendo isso. Mas o que eles querem, na verdade, é é tirar o Lula das eleições de outubro, é tirar o Lula das eleições de 2018, porque sabe que a população está do lado dele, tá querendo ir à volta dele para melhorar o Brasil e dar mais oportunidade aos brasileiros. Por isso que estão com essa arbitrariedade, com essa perseguição que não para um minuto em cima do nosso presidente. Mas com essa força da militância, com o partido organizado, e o Lula não baixando a cabeça junto com todos os petistas, a gente vai virar esse jogo. E aqui no estado de São Paulo nós temos a oportunidade pela primeira vez de é, governar esse estado e tirar esse estado dessa inércia. Um estado que tem tanto dinheiro, mas que não olha principalmente para a periferia, para os fundões desse, desse estado. Principalmente nas grandes cidades e aqui na periferia da zona sul da capital de São Paulo Só para vocês terem uma ideia, nós temos um metrô aqui que tem uma luta muito grande Que o Marinho foi visitar ontem, que desde 98 começou a construção Passaram-se 19 anos, vai para 20 anos e o metrô não chega nem até o centro E não chega no fundão, onde a população precisa mais E com o Marinho... Que eu tenho certeza e eu estou apoiando, é um pré-candidato, mas o partido vai homologar. A gente vai ganhar o Estado de São Paulo, vai voltar a governar o Brasil com Lula e vamos melhorar a vida dos trabalhadores do Estado de São Paulo. Parabéns a todos vocês e um grande abraço a todos. Obrigada, Enio. Nosso combativo com deputado estadual. Eu já vi aqui o companheiro Alexandre Padilha. Nosso ex-ministro, ex-secretário de saúde, e eu queria pedir licença aqui para vocês, para dizer que o nosso companheiro Jorgão, presidente do PT do MPOI Mirim, está aqui com a gente. Eu queria pedir uma salva de palmas para Jorgão, nosso presidente que está lutando aí contra a doença, que nós temos certeza que o Jorgão vai ficar bom, porque Jorgão, o PT precisa de você, nós aqui precisamos de você, a luta popular precisa de você. E nós sabemos que nós vamos ter você por muito tempo aqui com a gente. A contribuição, Jorjão, que você deu para o PT, inspira a gente. A contribuição que você deu para o PT, faz com que o PT do MPO e Mirim seja referência de organização dos diretórios zonais. Então nós precisamos de você, precisamos de você bem, precisamos de você com saúde. Então cuida da sua saúde, Jorgão que nós seguramos a ponta aqui para você, viu? Fica bem, você é o nosso companheiro de luto, nosso companheiro de todas as horas. Uma salva de palmas, companheiros, para o companheiro Jorjão, nosso companheiro todas as horas. Eu vou aproveitar que nós estamos. A nossa companheira deputada Ana Ferugini está aqui com a gente hoje. Daqui a pouquinho ela vai dar um recadinho para a gente, né, Ana? Ah, e a gente está combinando aqui, Donato, de intercalar sempre as falas de mulheres e homens. Então, nós vamos passar a palavra agora para a nossa companheira Beth Silvério, que é a secretária municipal de mulheres aqui da capital, para dar um recadinho para a gente. Bom dia companheiras, bom dia companheiros É Com muita alegria que nós estamos aqui hoje Fazendo essa inauguração popular desse viaduto Marisa Letícia é, Está completando um ano do seu falecimento né? E a gente está aqui muito feliz E tenho certeza que ela está muito feliz lá Onde ela está vendo aqui a gente continuar essa luta porque nós mulheres, nós mulheres temos que continuar a luta da dona Marisa Letícia. Principalmente agora, que nós estamos já na terceira etapa desse golpe. Para acabar com o Lula, para tirar ele de ser candidato à presidência da República. E nós mulheres vamos ter um papel muito importante durante essa caminhada do Lula. Então eu quero é, pedir a todas as mulheres que a gente tenha força, que a gente esteja junto. E queria também dizer para essa imprensa golpista que vem aqui dizer que o nosso candidato Lula não pode ser candidato. E esses é, desembargadores também querem dizer que ele não pode, mas o povo quer que ele seja candidato. O povo quer que ele seja candidato e nós vamos fazer com que ele seja nosso presidente da República. E também quero agradecer a presença de todas e obrigado pela, pela confiança e obrigado também por ter me convidado por estar aqui. Muito obrigada, companheiras. Vamos lá, luta! E a Lula 2018! Obrigada, Beth, nossa secretária municipal de mulheres. É, eu, agora nós estamos aqui caminhando para a última etapa aqui do nosso ato, né Maria Rocha? Nós já estamos aqui com o nosso companheiro Luiz Marinho, que é o presidente estadual do PT, ex-prefeito de São Bernardo, queria pedir para que o Marinho vir para cá. É, nós estamos aqui com o, o Jair, com o Reis, com o Donato, com o Suplicy, com o Alfredinho. Então eu queria pedir para que os nossos vereadores virem para cá, para fazerem uma saudação para a gente. E nós vamos caminhando aqui então para o a última etapa aqui do nosso ato. Então eu queria passar aqui para o nosso companheiro Jair Tato para fazer uma saudação aqui para a gente. Jair, pode ser? Bom dia a todos e a todas. Quero saudar os companheiros vereadores em nome do nosso lindo vereador Donato, Paulo Fiorino, presidente do partido. Todas as mulheres aqui presentes que estão tomando a frente deste ato. Eu queria dizer que aqui nós temos três situações importantes. Primeiro, esta obra que foi uma obra do PT, foi uma obra do governo do prefeito Fernando Haddad, e que ela se finalizou. Segundo, eu quero parabenizar a iniciativa do Reis, que depois nos trouxe como coautor de botar o nome da dona Marisa Letícia aqui neste viaduto e nessa conclusão dessa obra, que é do PT. Também dizer que foi uma luta política, porque houve um preconceito com a dona Marisa mesmo morta. Na verdade, mataram ela de tanta perseguição e foi uma luta política para conseguir aprovar um projeto de denominação. Basbe Um projeto de denominação na periferia de São Paulo. Nós tivemos que travar um grande embate político na cidade de São Paulo. E a terceira coisa é que nós vamos ter aqui a presença do Luiz Marinho, que é o presidente estadual do PT e que está desde ontem conosco, acompanhando e junto com nós, verificando o um diagnóstico dessa região. Dizer a todos vocês, de maneira especial, que aqui estão, que vieram desde Cidade Ademar, Pedreira, Jabaquara desde Marcilac, Parelheiros, Grajaú, Capela do Socorro, vocês aqui da região do M. e do Campo Limpo, parabenizar a luta que vocês estão travando contra as injustiças contra o presidente Lula. E que nós não vamos jamais desistir de lutar. Nós tivemos uma pequena vitória nos tribunais ontem, que o Lula, pelo menos o senador Subici, não foi considerado um futuro fugitivo da justiça que até isso diziam que era capaz de fugir e eu quero então dizer para vocês que esse ato será um de muitos que nós travamos aqui para frente é a primeira vez na história do PT que a militância se mobiliza de tamanha forma antes de um carnaval essa é a grande diferença do nosso partido então parabéns a todos um grande abraço e sempre na luta. Obrigado, companheiros e companheiras. Obrigada, Jair. Eu... Já convidei, mas o Suplicy está me lembrando aqui que o nosso companheiro Alexandre Padilha está aqui com a gente, pediu para ele subir. Estamos aqui esperando o Alfredinho também subir com a gente aqui no palco. Eu vou passar aqui então para o líder da bancada do PT, nosso vereador Antônio Donato, que é aqui da região que tem uma identidade muito grande com os moradores e com a luta aqui nessa região. Obrigada, Donato, nosso líder na bancada de vereadores do PT. Bom dia, companheiros, bom dia, companheiras. Uma satisfação enorme estar aqui, cumprimentar nosso presidente estadual, Luiz Marinho, que vai ter uma grande tarefa daqui a pouco, e a gente tem certeza que ele vai cumprir essa tarefa com muita... Capacidade como cumpriu todas as tarefas que teve na militância na sua vida Foi presidente da CUT, presidente do Sindicato sindicatos metalúrgicos São Bernardo Ministro do Trabalho do governo Lula, ministro da Previdência Prefeito de São Bernardo por duas vezes E tenho certeza que poderá ser o nosso pré-candidato ao governo de São Paulo Cumprimentar toda a nossa bancada, nossos deputados Zênio Tato, deputada deputado Ana Perugini nossos vereadores em primeiro lugar nosso sempre senador suplicy grande vereador vereador Alfredinho vereador Jertato e especialmente o vereador Reis o Reis que batalha tanto por essa região e quem, quem foi de quem foi a iniciativa de dar o nome da Dona Marisa Letícia primeiro para uma avenida Eu vou contar a história para vocês rapidamente para saber a luta que foi. Existe uma obra do governo Fernando Haddad que vai do shopping Morumbi à Avenida João Dias, a continuação da Juca e Uma grande avenida, praticamente pronta. O reis sugeriu que o nome da dona Marisa Letícia fosse colocado lá. Isso enfrentou enorme resistência daqueles que pregam, disseminam o ódio na nossa sociedade. O ódio que divide o Brasil, o ódio que é disseminado ponta-gotas todo dia, principalmente pelos grandes meios de comunicação, principalmente pela Rede Globo. Esse ódio gerou esse clima que uma homenagem, que é a mais natural possível, faz parte da tradição brasileira, da tradição dos legislativos, fosse transformado numa questão política. Como nós não teríamos a garantia de sanção do nome da dona Marisa Letícia, concordamos em dar o nome a este viaduto, porque ele é mais simbólico, sim. Primeiro, que ele está numa região que o PT... Tem, historicamente, sua maior votação na cidade de São Paulo. Está na periferia, está na M. Boimirim, e isso, para nós, é muito importante. Está junto com a Avenida Guchiquem, que foi presidente do nosso partido, que foi presidente do Sindicato dos bancários, que foi ministro do Lula. Está numa região, para quem não conhece, a gente sabe que tem a imprensa aqui hoje. Aqui era um córrego com enchente que matava pessoas, e foi o governo do PT que transformou essa região em outra região, com uma avenida, com um corredor de ônibus, dando acesso para melhorar a mobilidade na região, mas principalmente para acabar com o enchente. Foi o PT que fez isso aqui, e por isso nós temos orgulho e temos o direito sim de homenagear aqueles que nós entendemos que devemos homenagear, e a Dona Marisa merece essa homenagem. Eu sei que a imprensa está por aí perguntando para moradores, vocês acham justo homenagear a Dona Marisa? Eu sei que está sendo perguntado, eles podiam perguntar se acha justo homenagear a Cecília Lotenberg, lá na Avenida Laguna, lá onde era para você homenageada a Dona Marisa. Dona Cecília Loutenberg, com todo o respeito que nós temos, e nós votamos a favor de homenageá-la, mas ela é a mãe do Cláudio Loutenberg. Só isso está sendo homenageada por isso. A dona Marisa não. A dona Marisa, além de ser esposa do presidente Lula, participou das lutas pela democracia no nosso país, teve a frente da passeata das mulheres contra a prisão de sindicalistas no ABC, na década de 70, ela tem história de luta pela democracia, ela merece ser homenageada sim. Então, se a imprensa quer perguntar das homenagens, pergunte de todas as homenagens. Tem um viaduto no outro lado da avenida aqui, que chama Nelson Paulino, que foi homenageado com o nosso voto, mas ele é sogro do Milton Leite, e nós não temos problema de homenagear, nós não cultivamos ódio. Mas ninguém vai perguntar se é justa essa homenagem Vem perguntar só da dona Marisa Porque a gente sabe a manchete que vai ter amanhã A gente sabe a manchete E a gente sabe que dessa pergunta Então, evidente, respeitamos o trabalho da imprensa Mas que ele faça um trabalho imparcial Ouvindo tudo e analisando todas as homenagens A dona Ruth Cardoso, esposa do presidente Fernando Henrique Foi homenageada na mesma sessão que nós votamos a dona Marisa, se votou homenagem para Ruth Cardoso. E nós não fomos contra, não. Nós não alimentamos ódio, nós não queremos dividir o país. Nós queremos unir o país, mas queremos respeito com a nossa história. É esse nosso recado. E por último, cumprimentar o vereador Reis. Não fosse a insistência, a batalha dele na Câmara Municipal muito dificilmente a gente teria conseguido fazer essa homenagem então aqui eu peço uma salva de palmas o vereador Reis por essa homenagem e uma salva de palmas para nossa querida Marisa Letícia! Presente Marisa Letícia! Obrigada vereador Donato, nosso líder da bancada do PT vou passar aqui então a palavra para o nosso vereador Alfredinho Bom dia pessoal! Primeiro, para aqueles que têm dúvida, aonde é que o PT prioriza, está aqui. Ó. Isso aqui no passado, quem conhece isso aqui, sabe muito bem o que, que era. Isso aqui não tinha cara de cidade, tinha cara de área abandonadas, sujeita a enchentes, que cada chuva que dava, acontecia um enchente aqui, e casas eram invadidas, Aqui nessa área. Na gestão do prefeito Fernando Haddad, que se iniciou essa grande obra e que praticamente terminada na sua gestão culminou aqui com o viaduto que nós estamos homenageando de Dona Marisa Letícia. Por que é bom falar isso? Porque na hora que a obra está feita, aparece dono, aquele velho ditado, que filho feio não tem pai. Se velho ditado. Portanto, o PT prioriza onde as pessoas mais precisam. E aqui é a região de Bandeirinho. Os moradores daqui sabem. E tantas inúmeras manifestações que aqui teve. Que o pessoal partia lá de perto do Vera Cruz. E vinha até aqui a sua prefeitura a pé. Porque o trânsito aqui não andava. Era tudo parado. E com a construção dos corredores, com a construção dessa obra, o trânsito voltou a andar e hoje é outra situação. Primeiro reis, parabéns pela luta. E segundo, se tiver que dar porrada na Câmara, nós vamos dar. Porque já temos palhaços lá na Câmara, que já está dando entrada com o projeto de lei para retirar o nome da dona Marisa aqui desse viaduto. Estou mandando um recado? Se tiver que dar porrada, não vamos mudar. Mas não vai mudar, nome. Porque essa é a homenagem justa, se é para tirar nome, tira dos picaretas da ditadura militar, que aqui nessa cidade tem inúmeros de adultos e ruas, é homenagem aos estruturadores da ditadura militar. Se é para mudar de novo, vou mudar deles. Porque quando nós votamos o projeto da dona Marisa, nós enfrentamos... Já a resistência e o ódio, aprovamos o projeto. Como disse aqui o vereador Donato, em seguida, apresentaram o projeto da dona, de homenagear a dona Ruth Cardoso, uma parte da Marginal Pieira, onde é Rua Hungria, me parece, e nós votamos. E fomos para a tribuna e dissemos o seguinte, ó, nós vamos votar, porque independentemente de ser a dona Ruth Cardoso, ela foi a grande mulher, esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Portanto, não vão misturar ódio com política. Não vão misturar. E aqui essa homenagem é justa por toda a trajetória e a história da dona Marisa Letícia. E se a imprensa está fazendo perguntas por aí, e muitas vezes pergunta dirigida induzida, para induzir o povo o que é que ele acha, ela é boa imprensa prestar atenção naquilo que fez o Ana Marisa e naquilo que fez o presidente Lula. Portanto, parabéns Reis, tamo junto e vamos para a luta. Muito obrigado. Obrigada, vereador Fredinho. Então agora eu vou passar a palavra para o vereador Reis, que é um vereador que tem uma atuação na bancada de vereadores, que muito deixa a gente usar de orgulho, Reis porque é o autor das cotas raciais, porque é um vereador que tem uma relação muito forte com essa região, com a periferia, com o povo negro dessa cidade e que mais uma vez deu demonstrações nítidas de que está sintonizado com a nossa luta. Então, Reis, obrigada pelo mandato que você faz e obrigada por essa homenagem que você fez à nossa companheira Marisa, que é uma homenagem a todas as mulheres que lutam na periferia de São Paulo. É um Bom dia a todos meus amigos, minhas amigas, meus companheiros, minhas companheiras. Bom dia a todos os moradores aqui da região, da Iboimirim, da cidade de São Paulo. E quero agradecer aqui as palavras de todos os meus colegas, agradecer a presença de vocês, agradecer a bancada de vereadores da Câmara Municipal, vereador Suplicy, vereador Alfredinho, vereadora Juliana Cardoso vereador Senival Moura, vereador Donato, vereador Jair Tato, vereador Arcelino Tato, suplício eu já falei, vereador Alessandro Guedes. Obviamente que o resultado dessa inauguração popular tem a participação de todos esses vereadores da bancada do Partido dos Trabalhadores. Quero agradecer também aqui os deputados que estão presentes aqui os depu... A bancada de deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores Está aqui o vereador Enio Tato, o vereador José Américo, a vereadora Ana Perugine a... A, Desculpa, a deputada Ana Perugine Deputado Enio é que é muita gente, né? Mas eu quero agradecer a todos o Alexandre Padilha Tem mais alguém que eu esqueci? Bom, se, se eu esqueci, considere se cumprimentados Quero cumprimentar os presidentes dos diretórios zonais Está aqui o Jorjão Mesmo passando por problemas de saúde Mas está aqui na praça Está aqui presente Uma salva de pão para o companheiro Jorjão Companheiro Tião, Santo Amaro o Companheiro... Oswaldir, da Cidade de Mar. O companheiro Marrom, de Parelheiros. Carlito, do Campo Limpo. Maria Rocha, da Capela do Socorro. E se tiver mais um outro que está aqui e eu não falei, Tiãozinho, eu falei. Considere-se cumprimentado. Tá? Eu quero dizer para vocês que. Nós estamos passando um momento muito difícil né? Muito difícil porque nós temos um candidato a presidente da república Onde tem a maior aprovação popular Não só o seu governo Mas também para próximas eleições né? E os golpistas de plantão Aqueles que roubaram o nosso governo Aqueles que nos roubaram Que nos assaltaram Não querem deixar... De forma alguma que ele possa voltar a governar esse país e trazer a esperança de volta. Trazer a esperança do povo brasileiro que eles estão destruindo no dia a dia com a sua política nefasta de reformas trabalhistas, de reforma da Previdência, de geração de fome, que hoje, de desemprego que hoje destrói centenas de milhares de famílias brasileiras. Lula é a esperança. Lula é a esperança e juntou um judiciário corrompido, judiciário que recebe bolsa moradia, mas questiona as famílias carentes que recebem 100, 150 reais, judiciário que vive à custa da corrupção e não quer de forma alguma deixar permitir que um governo do povo sofrido possa voltar. A brilhar nesse país. Por isso, que isso aqui tem um significado muito forte. Esta inauguração popular tem um significado muito forte. A aprovação do nome da dona Marisa Letícia tem um significado muito forte. É isso que a gente tem que entender. Às vezes a nossa visão não alcança o significado disso, mas é um significado de luta, de demonstração de força, de demonstração de que o PT, o PT que trabalha para aqueles que realmente precisam, tem que voltar a governar esse país, tem que governar esse Estado. O nosso companheiro aqui Luiz Marinho, que já está fazendo a sua caminhada aqui na região, na cidade, no Estado, para mostrar para a população, mostrar para o nosso povo a necessidade de... De que tenha realmente um governo democrático, um governo popular, um governo que fale a nossa língua e que nós possamos dialogar com esse governo. Nós tivemos aqui quatro anos de gestão do PT. A M. Boemirim nunca recebeu em sua história tanto investimento como na gestão do PT. Hoje, nem retirar o lixo estão retirando. Colocar o enganador na prefeitura. Colocar um cara que vive de Facebook, já chamado pelas pessoas como o João Enganador. Mas nós estamos perdendo, a população da Mboi está perdendo, a população da cidade está perdendo! Não vejo mais obras, não vejo investimento, não vejo um governo que cuide realmente das pessoas. Nós temos essa grande obra conforme falou aqui o meu colega Donato de que realmente morreram pessoas aqui, vítima de enchentes. Mas não é só isso que foi feito aqui na Mirim. Não é só a Luiz Guchiquem. Nós temos a Luiz Guchiquem, a canalização, três viadutos, 1.460 moradia para tirar as pessoas que moravam em cima desse córrego, requalificação da estrada do Mirim, do Largo do Socorro, da Alameda Santo Amaro, da Adolfo Pinheiro, hora certa móvel, hora certa... Na no Veracruz, hora certo no Birapuera. Essa região nunca viu tanto investimento como na gestão de um governo popular, um governo democrático, um governo do povo. E é isso que nós queremos trazer para o Estado de São Paulo. Nós queremos trazer a esperança, nós queremos trazer esse povo dialogando, conversando com o governo e vendo resultados. Quando nós aprovamos, quando nós iniciamos a batalha, e é verdade o que o Donato falou, a ideia não era o viaduto, mas sim a avenida do prolongamento da Chute enfrentamos uma resistência daqueles que semeiam ódio, resistência daquela burguesada, daquela região do Brooklyn, resistência de vereadores comprometidos com eles para não deixar aprovar. Mas nós tomamos posição... Nós tomamos posição, não vai aprovar, também não se aprova mais nada E qualquer projeto de nome de rua que tenha uma linha vai ter que passar por discussão Não tem mais votação simbólica nessa casa Essa foi a linha que nós tomamos para que eles entendessem que nós existimos Que eles não são donos de tudo Que o PT existe, que a militância de esquerda existe E que tem que ser tolerada e respeitada temos que resgatar o respeito às pessoas, porque não existe dono nessa cidade. A cidade, o dono dela é o povo, não é meia dúzia de pessoas ligadas às elites. Não é o João Dória que é dono da cidade. Não adianta ele se colocar como dono porque ele não é. E ele tem que respeitar. E existe oposição, tem que conviver com a oposição. E existe vereadores de oposição, tem que conviver com ela. Não dá para fazer o que eles estão fazendo, da forma que eles estão governando a cidade, trabalhando para os ricos e abandonando a periferia. A periferia está aí cheia de lixo, de pontos viciados, mato alto, totalmente abandonada. Mas a área nobre, a área dos jardins, a rua Itália tem até quatro viaturas da GCM, 24 horas, cuidando do seu patrimônio particular. Quem guarda é para cuidar de escola, não é para cuidar da casa do prefeito. Mas vai lá que está lá. Vai que está lá. Então, nós vamos resistir. Vamos continuar resistindo. Vamos resistir contra o desmando do João Enganador. Vamos, vamos resistir contra o ódio, contra a intolerância. Não vamos aceitar nada. Nada de cima para baixo, as coisas serão construídas de baixo para cima. É isso aí, muito obrigado. Forte abraço a todos. Muito obrigada, vereador Reis. Eu queria chamar aqui então a nossa companheira, a deputada. Só para fazer justiça, o deputado Barba também está aqui. Muito bem. É, então eu queria chamar aqui a nossa deputada federal, Ana Perugini, que está aqui conosco. Nós só temos uma deputada, mas é uma deputada muito aguerrida, uma deputada do PT muito aguerrida, muito corajosa e que muito nos representa. Só para fazer justiça, presidente do Diretório Municipal, Paulo Fiorino também aqui, nosso primeiro suplente da bancada na Câmara Municipal de São Paulo. Então vou passar aqui então para a nossa companheira Ana Perugini, nossa companheira também de Executivo Estadual do PT. Obrigada por você ter vindo, Ana. Bom dia, companheiros e companheiras, eu quero cumprimentar aqui o presidente estadual do nosso partido, Luiz Marinho, o nosso sempre senador, Suplicy, agradecer a companheira Débora que nos fez o convite, insistindo para que nós estivéssemos aqui, mesmo sendo um sábado, com muitas inaugurações de comitês populares, inclusive na rua da minha casa hoje pela manhã. Eu fiz questão de estar aqui... Porque Dona Maria Letícia, para quem conhece a história, é da tradição católica, sabe que nós rezamos a missa do sétimo dia, a missa de um ano, e rezamos sempre para que nossos mortos tenham descanso. E eu acredito que Dona Marisa não pode ter descanso nem um ano depois de sua morte. Principalmente pela pequenez do momento em que nós estamos vivendo. Eu imagino e penso que as melhores almas deveriam estar na política. Mas quando eu vejo que um viaduto não é inaugurado, porque a Dona Maria Letícia leva o nome dele, a nossa alma se a pequenez também se nós não nos reunimos num movimento como esse numa inauguração popular. Nós somos a parcela pobre da população do Brasil e a luta de classes hoje está evidente. E Dona Marisa, na década de 70, reuniu as mulheres para exigir participação dos sindicatos quando nós não tínhamos participação. Ela foi para as ruas, Todos os maridos, quando os homens foram presos pela ditadura numa manifestação, no momento em que ela poderia também ser presa e torturada. Dona Marisa, para nós, é símbolo de força, é símbolo de companheirismo, de muitas mulheres que muitas vezes, hoje ainda no nosso país, deixam a sua profissão como ela deixou o magistério, deixam o seu local de trabalho remunerado e vão cuidar dos filhos. E vão dar sustentação para que os maridos possam trabalhar E possam exercer sua atividade sindical Como foi o caso do seu presidente Luiz Inácio Lula da Silva E isso não tem reconhecimento algum Essas mulheres são invisíveis à sociedade Mas nós do Partido dos Trabalhadores e de qualquer partido de esquerda Precisamos saber que sem igualdade, sem respeito às mulheres Não há justiça, não há democracia e eu convido todas as mulheres que se veem, né, companheira Marisa Letícia, que venham às ruas agora, como na década de 70. Hoje, lutar pela democracia do nosso país, lutar para que homens, como o prefeito da cidade de São Paulo, senhor Doria, não ocupem postos tão importantes como esse. Porque a política é lugar para quem fecha e corre onde morrem pessoas, independente da zona, se é na zona sul ou na zona leste, ou se é no centro da capital mas que olha o povo como um todo então eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que têm essa sensibilidade que nos une ou lá no interior ou aqui mas nós estamos emanados numa mesma disputa, numa mesma trincheira para vencermos um só adversário que é hoje o golpe que foi instalado no nosso país então hoje não é lugar de casa hoje é lugar de rua e amanhã é lugar de rua e depois é lugar de rua numa campanha que vai ser muito difícil. Mas aqui nós somos os Gedeões, nós somos guerreiros e não vamos voltar aceitando o que foi imposto desde a saída da presidenta Dilma lá no nosso governo federal. Então parabéns aos vereadores da capital que tiveram essa iniciativa, parabéns ao nosso companheiro Enio Tato, parabéns ao nosso Bárbaro que está aqui conosco, parabéns a cada, cada um de vocês aqui da Zona Leste estão aqui neste sol danado escutando tanta gente falar, mas sabendo que nós queremos com isso dar visibilidade à luta de Dona Maria Letícia, à luta de Luiz Inácio Lula da Silva e à luta pela democracia do nosso país. Obrigado. Obrigada Ana Perugini, nossa deputada federal. É, agora eu queria chamar aqui o nosso companheiro Alexandre Padilha, representando a Direção Nacional do PT, para fazer uma saudação para gente. Bom dia, zona sul. Em primeiro lugar, eu queria trazer aqui um beijo, um abraço para cada uma e cada um que está aqui, da nossa presidenta nacional, Gleice Hoffman, Ela queria estar aqui com cada uma e cada um de vocês. E ela pediu para eu vir aqui para agradecer, agradecer em primeiro lugar essa militância da periferia da Zona Sul, eu tô vendo aqui o pessoal do Movimento Popular de Saúde, o pessoal do Movimento Popular de Habitação, tô vendo o pessoal aqui da Cooperifa com a dona Edith, tô vendo o pessoal da juventude aqui, tô vendo o pessoal que luta nas pastorais aqui na Zona Sul, cada um e cada uma que conhecem o papel da dona Marisa Letícia desde o início da luta dos metalúrgicos, não só da ABC, mas dos nossos metalúrgios aqui da Zona Sul. Nós estamos agradecendo a vocês e a nossa bancada de vereadores, iniciando pelo vereador Reis, que teve a ideia, e todos os vereadores, o Donato, Alfredinho, Suplicy, Jair Tato, que estão aqui conosco, porque a gente sabe a batalha que vocês tiveram que fazer na Câmara Municipal para que a gente pudesse hoje, num dia que faz um ano da morte da dona Marisa, Poder fazer essa homenagem tão importante. Morte não! E é importante que a imprensa que está aqui e que às vezes continua semeando a intolerância saiba. A dona Marisa não morreu. Ela foi assassinada pela intolerância que tomou conta desse país. Eu acompanhei de perto o sofrimento da dona Marisa. Depois vai o Marinho falar aqui, que acompanhou mais de perto ainda. A dona Marisa. Era uma pessoa que tinha hipertensão, tinha pressão descontrolada. A dona Marisa, durante anos e anos, sempre tomou o remédio dela em dia. Continuava fazendo o seu tratamento. Aguentou oito anos de presidência da República e não descontrolou seu tratamento. Depois foi acompanhando toda a perseguição, o presidente Lula não acompanhava. Chegou a hora que a intolerância começou a perseguir o presidente Lula e os filhos da dona Marisa. Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó aqui? Quem está doente como o Jorjão? Quer dar um abraço em você, Jorjão? Jorgão estava em dúvida se vinha ou não, vou, vou na tua casa, vamos lá, Jorjão aqui, presidente do MBOi. Quem tem alguma doença sabe o quanto que é difícil se tratar quando estão mexendo com seu filho e com a sua filha, com seu neto ou com a sua neta. Imagina o sofrimento da dona Marisa, porque o Lula, ela sabia, o Lula aguenta a perseguição desde o final dos anos 70. O Lula sempre foi perseguido, sempre aguentou. Mas imagina o que a dona Marisa, chegar em casa, né, Barba? Você que acompanhava lá o Barba, que é nosso companheiro metalúrgico do ABC, chegar em casa e ouvir, às vezes do filho, às vezes da Nora, da Nora falar. Ai, Marisa, hoje fui injuriado na rua, injuriado num restaurante, porque inventaram que o filho do Lula é dono da Friboi. Hoje fui injuriado porque o povo da intolerância inventou que o, dono, o filho do Lula tinha construído o dinheiro com a Arena Corinthians. Hoje... A nor, os netos falar que na escola hoje Alguém, um adulto qualquer veio apontar pro neto, né Marinho? E falar que esse era neto do Lula e que tinha enriquecido Esses intolerantes assassinaram a dona Marisa Porque quem morre de um derrame cerebral E tem hipertensão É porque depois dessa perseguição não só ao Lula Mas aos filhos do Lula as noras do Lula, aos netos e as netas do Lula, começou a dificultar, inclusive, o tratamento da Dona Marisa. E vocês sabem que a intolerância, quando a Dona Marisa estava internada no hospital, e eu estava lá, o Marinho também, o Lula me pediu para acompanhar a Dona Marisa até o final no hospital com medo do que a intolerância dentro do hospital fazia. Eu sou médico, tenho muito orgulho da minha profissão. Mas eu abobino aqueles médicos e médicas que romperam o Código de Ética expondo exames e palavras sobre a dona Marisa. O que eu quero pedir a todos, sobretudo a imprensa, faz um ano que a dona Marisa morreu. Deixem em paz essa família. Deixem em paz o nome da dona Marisa. Ninguém nunca, eu nunca vi matéria para questionar se tem viaduto com o nome de dono de, de jornal aqui em São Paulo. Eu nunca vi matéria para perguntar o que, que as pessoas acham de viaduto e ponte que o nome é de dono da Rede Globo. Eu nunca vi jornal, eu nunca vi perguntar sobre o que as pessoas acham de, de viaduto de rua que tem nome de quem foi ditador e matou pessoas. Dona Marisa foi uma pessoa do bem homenagear a dona Marisa, não é só homenagear o Lula, não é só homenagear a nossa luta aqui na Zona Sul, que como disse o Reis, fez o rei de hora certa, fez a Casa Ângela que o Marinho foi visitar ontem. Marinho, a Casa Ângela, aqui pertinho no Jardim São Luís, que você foi visitar ali no, no Monte Azul, durante anos, durante anos, é um serviço de qualidade, que queriam que o povo pudesse ser atendido lá, mas para o povo ser atendido lá, precisava da pessoa fazer uma vaquinha ou ter algum tipo de ajuda da comunidade, porque nunca os tucanos tiveram a honra de fazer um convênio do SUS com a Casa Ângela. No dia que eu e o Haddad fizemos o convênio, Marinho, que você foi visitar ontem, a gente foi, entrou na Casa Ângela, Claudinho está aqui, ele lembra disso, tinha uma senhora na frente, da Casa a falou o seguinte, ah, prefeito, ah, Padilha, vocês vieram visitar a Casa Ângela aqui? Aqui só vem rico, só vem modelo, até a Gisele Bittcher já veio aí visitar. O povo não entra, a gente falou, pois agora a senhora para entrar é só atravessar a rua, porque está aberto para o SUS e para o povo. É isso que o PT, que a dona Marisa, que o Lula fizeram para nós dessa região, na, zona, na periferia da Zona Sul. Mas homenagear a dona Marisa não é uma homenagem só a todos nós que fizemos isso. É uma homenagem à democracia, fortalece a democracia quando os representantes políticos homenageiam pessoas que têm opiniões diferentes e que fizeram do bem. Então parabéns periferia da Zona Sul e eu peço aos intolerantes, deixem em paz essa família que fez tanto pelo Brasil e tanto pela periferia da Zona Sul. Um abraço! Obrigada, companheiro Alexandre Padilha. Agora que caminhando para o final do nosso ato, eu quero passar a palavra para o nosso companheiro Luiz Marinho, presidente estadual do PT, e que eu tenho certeza, Marinho, que essa agenda que você está fazendo aqui pela Zona Sul desde ontem é uma agenda que você vai. Vai conhecer muita gente importante, muita gente que luta, muita gente que faz com que essa região possa ser uma região melhor. E são essas pessoas que vão estar junto com o PT, para o PT ganhar o governo do Estado de São Paulo e o Estado de São Paulo vai ver como é o modo petista de governar. Então, Marinho, com você com a palavra e muito obrigado pela sua presença. Bom dia! Bom dia, companheiros e companheiras. Quero aqui. Agradecer a presença de cada um de vocês Nesta manhã ensolarada choveu bastante Mas depois Deus nos abençoou e nos brindou com esse sol maravilhoso Quero iniciar pedindo uma salva de palmas para as crianças presentes Crianças que sempre devem ser razão das nossas reflexões Quero comentar meu amigo Joajão aqui né, Que está aqui conosco né, Jorjão? Fico muito feliz de te ver aqui em recuperação. Que Deus lhe abençoe nesse processo de recuperação. Quero cumprimentar os nossos deputados presentes: Ana Perugílio, Zé Américo, Enio Tato. Comentar no... o Baba também presente aqui, nosso deputado estadual. Comentar os nossos vereadores: El é o Suplicio, Jair Tato, o Donato, o meu amigo Alfredinho também, e o Reis. Quero parabenizar a bancada do PT, especialmente em teu nome, Reis, por essa proposição, porque, né, Padilha? É uma homenagem que o é Paulo Fiorillo, presidente do nosso partido na cidade. É uma homenagem, primeiro, legítima, do ponto de vista democrático. Segundo, nesse né, princípio, si, justa, porque a dona Marisa, quem teve a oportunidade de conhecê-la de perto, como é o meu caso, Posso testemunhar da sua generosidade e quanto guerreira era esta grande companheira e a grande responsabilidade de ajudar o presidente Lula a pensar o Brasil, a conduzir o Brasil. A primeira bandeira do PT foi costurada pelas mãos de Dona Marisa, então o PT deve muito a esta mulher guerreira Quero pedir uma grande salva de palmas, Dona Marisa Letícia, pelas contribuições históricas ao nosso partido, ao nosso povo e à nossa militância. Inaugurar esse viaduto de maneira até simbólica. Portanto, devemos agradecer a presença aqui de vocês. Na verdade, se o prefeito tivesse, fosse um prefeito democrático, né Reis? Se o prefeito fosse um prefeito democrático, se ele tivesse responsabilidade com a democracia, se ele fosse uma pessoa tolerante e se ele não fosse um agente do ódio instalado nesse país, ele viria aqui pessoalmente para essa inauguração. Portanto, deixo aqui o meu repúdio, o meu protesto contra a postura arrogante, pre pretenciosa, preconceituosa e, acima de tudo, odiosa do João Enganador, que hoje é prefeito desta cidade, infelizmente. Mas quando nós falamos disso, nós temos que chamar a reflexão do conjunto do nosso povo. Porque se o João Dória é o prefeito atual e abandona especialmente a periferia da cidade, mas não só a periferia da cidade, o povo de São Paulo tem grande responsabilidade e é o maior responsável de ter um irresponsável como esse dirigindo a nossa cidade. Eu digo isso para chamar a atenção do momento conjuntural que nós estamos vivendo. Nós temos um país onde o ódio está impregnando muitas mentes, onde nós temos que ser agente da paz. Nós temos que dar mensagem sempre buscando o entendimento, o respeito e a tolerância buscando a solidariedade e buscando respeitar as diferenças. Nós somos, nós somos democráticos, somos solidários, somos tolerantes. E, portanto, as diferenças fazem parte da convivência pacífica de qualquer sociedade e é o que nós esperamos e pedimos aos nossos adversários. Portanto, respeito. Respeito às crianças, à juventude, aos negros, Respeito aos idosos, quantas vezes a gente não assiste violência contra as crianças, violência contra os jovens da periferia. A polícia militar que está presente, que tem tido uma atuação muitas vezes questionável para lá e para cá, mas na verdade a responsabilidade não é dos agentes, são dos profissionais, mas é da linha que às vezes impõe um processo de violência muitas vezes na periferia. Nós estamos assistindo a nossa juventude negra sendo serem sofrendo com preconceitos. Da mesma forma, nós vemos na força policial muitos jovens policiais, também negros, sofrendo com essa violência. E nós temos que lançar a mão de um conceito que é o direito. O direito das pessoas, onde o policial tem direito, onde o jovem da periferia tem direito, onde as famílias têm direito, acima de tudo, a partir do direito construir uma sociedade saudável, com respeito mútuo. Estou dizendo isso porque nós precisaremos debater sobre a Segurança Pública do Estado de São Paulo, assim como temos que debater o problema da saúde. Ontem eu pude percorrer aqui a Zona Sul, várias regiões da Zona Sul, hoje tive um encontro com pastores, onde tive com o Padre Jaime, ontem tive com educadores, tive com o pessoal de moradia, tive com vários segmentos aqui da região da Zona Sul, e estamos perseguindo hoje, ouvindo os problemas e os dilemas da população aqui. E a gente observa, né, Américo, que o PSDB governa o Estado de São Paulo desde 1995. E se perguntar a cada um de nós aqui qual é o gargalo que o PSDB resolveu nesses 25 anos, nós não vamos encontrar um único gargalo que tenha resolvido. Se falar da saúde, eu sei que aqui vocês reivindicam mais um hospital, hospital de retaguarda, hospital do estado, que é justa essa reivindicação, e vocês têm que se organizar em torno disso para valer. Vocês chamam a atenção de uma promessa realizada pelo PSDB, de extensão da linha do metrô até chegar ao Jardim Ângela, mais três estações, e ele prometeu várias vezes, mas nesse momento dizem que está fora de qualquer propósito de realizar esta obra. Mas podem ter certeza, este ano é ano de eleição, haha! <risos> Pode ter certeza, com aquela cara deslavada dele, com aquela cara que ele mente e nem fica vermelho, vai vir de novo falar que está no projeto, que está no planejamento, que vai soltar o edital, que está estudando o edital. E, na verdade, esta obra já tem projeto básico, essa obra já tem estudo de onde colocar as estações e, na verdade, eles não fazem porque não tem vontade política de valorizar a periferia das nossas cidades. É disso que acontece. Portanto, o nosso povo também tem que refletir em relação a isso. Se o PSDB governa há tanto tempo, não resolveu o gargalo da saúde, não resolveu o gargalo de segurança, será que resolveu o gargalo da educação? Como que estão as escolas estaduais, a rede estadual, que nesse momento eles foram derrotados na tentativa de fechar escolas, nesse momento de forma sorrateira eles estão fechando salas de aula. E esse foi o relato dos educadores aqui no dia de ontem. Canta, Muitos jovens querendo estudar e não tem espaço, ou então tem que participar de uma sala superlotada. Esse é o jeito PSDB de governar. Se você olha para a cidade, eu não sei qual é o milagre que aqui a, a grama está baixinha. É porque é plantação nova, é isso? Porque se não fosse plantação nova, <risos> o matão já estava alto. Porque por onde eu passei ontem, era mato alto, era lixo na calçada, era cachorro morto na calçada. Não é morto que morreu hoje, não. Faz uma semana que lá, está quase explodindo coitadinho do cachorro e não recolhe. A cidade está no verdadeiro abandono, portanto, é hora de pensar novas experiências, é hora de fazer novos experimentos E nós estamos fazendo, iniciando um processo de coleta de informação, de coleta de propostas, de diagnóstico de região por cidade Para preparar o nosso programa de governo para disputar este ano as eleições para valer nós queremos a oportunidade do PT governar o Estado de São Paulo, sim, porque nós achamos, e nós temos certeza, que as nossas experiências... Padilha, a nossa experiência é o seguinte, né, Donato? Eles escolhem a gestão que achar que foi a gestão mais fraca do PT no Brasil. A gestão mais fraca. E compara com a melhor gestão deles. A nossa mais fraca é melhor do que as mais fortes deles. Essa é a experiência do PT governando, o nosso jeito de governar. E nós queremos a oportunidade de governar o Estado de São Paulo, tá certo, Claudinho? Porque nós temos certeza que é possível fazer mais orçamento que o Estado tem. O Estado de São Paulo, o Estado mais rico da federação, não é possível que a gente tenha o descaso com saneamento, saneamento básico como nós temos no estado de São Paulo onde eu pude visitar uma estação de bombeamento o pessoal falou vamos visitar uma estação do, do, do saneamento dessa Sabesp lá no Horizonte Azul eu pensei que fosse uma estação de tratamento eu chego lá uma estação de bombeamento do esgoto da merda bruta para a represa Guarapiranga, pelo amor de Deus. Olhe, olhe, olha esta ação. Um governo, um, um partido que governa há 25 anos, que dizem que eles planejam, que dizem que são pão de gestão. Se planejassem que fosse pão de gestão, o problema de saneamento básico do Estado de São Paulo estava resolvido. Não é possível você coletar esgoto e jogar em natura para a represa. Joga no córrego perto da nascente que vai desaguar na represa, como é o caso. É preciso coletar e tratar, iniciar para valer um processo de recuperação das nossas nascentes, das nossas represas. A irresponsabilidade, eu diria, o crime... O crime ambiental praticado por um governo que governa há 25 anos esse Estado, é um crime não ter resolvido o problema de tratamento de esgoto na nossa cidade e no nosso Estado. Portanto, eu quero deixar aqui essa impressão a vocês, esse diagnóstico a vocês, que é possível sim, se a Sabesp não estiver preocupada, com as ações da Bolsa de Nova York e se preocupar com os problemas do esgoto da cidade de São Paulo e das cidades metropolitanas onde ela tem esgoto tratado. Ela não se preocupar com as ações da Bolsa de Nova York e se preocupar em fazer uma boa manutenção da rede de água. Sabe por que meus companheiros, companheiras? Nós que assistimos à crise hídrica por conta da represa, do reservatório Cantareira, na verdade. A dimensão daquele problema. Cada dia é dispersado por uma rede sucateada existente nessa veste. Portanto, é preciso pensar não nas ações de Nova York, mas pensar nos investimentos da rede de água com qualidade, para chegar com qualidade nas nossas casas e ao mesmo tempo investimento pesado para coletar e tratar o esgoto para poder recuperar nossas nascentes. Fica aqui essa manifestação essa reflexão e peço a vocês não vamos desistir jamais de lutar essa perseguição ao presidente Lula que hoje se coloca como nunca visto na nossa história ao mesmo tempo um governo entreguista como nunca visto na nossa história nós temos certeza que com a mobilização com determinação nós vamos vencer e vamos construir essa passagem para fazer o Lula candidato Nessas eleições do ano que vem E o povo brasileiro Poder ter o direito constitucional De votar livremente Votar com liberdade quem deseja E o presidente Lula ter o direito Igualmente constitucional Para poder ser candidato essa fica, fica aqui essa manifestação Porque é uma manifestação De certeza, de convicção Porque não é possível Que as instâncias superiores Vão manter uma Uma condenação sem nenhuma base na nossa Constituição Sem nenhuma base no Código Penal Portanto, eu quero aqui, eu encerrar Fazer um convite a todos vocês Hoje, dia 3 de Fevereiro Hoje completa um ano da morte da Dona Marisa Portanto, a homenagem Essa inauguração Essa homenagem à memória da Dona Marisa Vem no, combinando com o ano da sua morte E terá uma missa um ano, será celebrada hoje, às 19 horas, lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC na rua João Basso 231 celebrada pelo Bispo pelo tão Angélico Sandalo grande companheiro, grande batalhador, já com a idade bastante avançada, mas ele sempre diz, não podemos desistir de lutar Portanto, teremos o Dom Angélico, celebrando a missa de um ano em memória, a Dona Marisa. Eu quero aqui deixar o convite a todos vocês. Quem quiser, tiver à disposição, fica aí o convite. Tá bom, governador? Um forte abraço, que Deus abençoe. E vamos encerrar a placa né? daqui a pouco, tá certo? Vai orientar aqui. É, não sei quem que vai orientar. É, o nosso presidente Paulo Fiorino vai dar as orientações para a gente inaugurar aqui. Coisa! Que o prefeito, se fosse um prefeito honrado, se fosse um prefeito democrático, se não fosse preconceituoso, ele viria fazer essa inauguração. Abraço! Obrigado, Marinho. Eu queria agradecer a todos os companheiros e companheiras. A gente vai inaugurar aqui oficialmente, e como a gente disse popularmente, é, é o viaduto Dona Marisa Letícia. Mas antes, mas antes... Eu preciso só aqui dizer o que aconteceu com a placa. Então eu vou pedir para o Donato, que é o líder da bancada, rapidamente contar a placa aqui para a gente poder fazer lá. Está aqui também presente a companheira do Itanhaém. Muito obrigado. Vamos lá, Donato. Está aqui antes de qualquer coisa a Maria Beatriz, é do PT de Itanhaém. Beatriz. D de, de, de dado, Maria Beatriz. Olha aqui identidade dela, 3 de fevereiro, não vou dar o ano, ela faz aniversário hoje, muito obrigado pela presença, parabéns, está aqui junto com a gente. Pessoal, deixa eu só falar uma coisinha rápida, eu devia ter falado na minha fala, mas é importante, quando a gente aprovou a lei, a prefeitura tem a obrigação de sinalizar e pôr a placa, a CT pôs a placa ali, em dezembro, mas a própria CT retirou a placa, nossa, ninguém roubou, ninguém roubou, a CT veio e tirou. E por que, que eu estou falando isso? Porque é grave. Passei a semana inteira falando com a CT, com o vereador que tem influência na CT, está em manutenção, não vamos pôr a placa. Todas as obras aqui na região estão com a placa, todas. Vai no outro viaduto, está cheio de placa. Ou seja, o prefeito Dória mostra que além de incompetente, marqueteiro, ter abandonado a periferia, só pensar em ser candidato, é uma pessoa pequena, mesquinha, mesquinha. Então, a, nós fizemos uma placa, do nosso jeito, vai ter a nossa placa, porque a homenagem é homenagem nossa, nós vamos fazer sim, e nós queremos sim. O Dória só pensa em ser candidato, e nós queremos ele candidato. Porque vai ser a eleição da revanche Não da revanche do PT A eleição da revanche do povo da periferia Que não quer mais saber de Dória Dória Mesquinho Fora Dória Mesquinho Vamos inaugurar nossa placa Pessoal, é o seguinte, ó é, Como foi dito aqui A placa foi feita por nós E ela vai ser descerrada Nós vamos tirar o pano lá E essa placa é para representar aqui o que significa a obra feita no governo do PT para a região. E nós vamos, é, todo mundo aqui, participar dessa inauguração. Então eu queria convidar todos os companheiros e companheiras para que a gente atravesse a rua, se possível é, na faixa, senão a gente atravessa, para a gente tirar ali o pano. Queria agradecer aqui todos os vereadores, os deputados, a, as mulheres aqui que ajudaram, né? nessa atividade e dizer que contra o ódio, a mesquinharia, nós vamos fazer aqui um ato pela paz em defesa do povo pobre que mora na Zona Sul. Obrigado, um abraço e até a vitória!